Fala, meus manos! Beleza? Batemos a meta de like dos vídeos anteriores, hein? Graças a vocês! E se você ainda não viu, eu vou deixar aqui em cima nos cards aqui é, para vocês darem uma acompanhada nos vídeos, beleza? Não percam, hein? Mas antes de iniciar a gameplay agora, é, clica no botãozinho de se inscrever, fica logo aqui, ó, do lado aqui, ó, beleza? No joinha também, tá bom? E não se esqueça de clicar no sininho de notificações e deixar um comentário. Agora sim, sem mais delongas, bora pra play! Então a gente precisa chegar ali, né, no Salão dos Deuses. É lá na frente. Então as asas, essas asas, asas de Dédalo, elas nada mais são do que... Aqui a gente tem as asas normais, né, o efeito normal das asas, né. Aqui ó, a gente já tem tipo uma como se fosse uma flutuação, né? Ela plana, plana no ar, né? Então, eu acredito que em alguns lugares que são tipo uma distância mais longa para pular, acredito que ela consiga alcançar com mais facilidade. Bom, vamos ver, né? Vamos ver agora na raça aqui. Olha lá. Com muito cuidado ali com a. Oh. Vale da Primavera Eterna. Será que é uma alusão ao Jardim do Éden? Acho que não, né? Não deve ter nada a ver, não, né? Para ver e rever os tutoriais, destione, né? vai abrir, pausa, e depois acessa os minutos Tutoriais. Tá bom. Não vou fazer isso, não. Não quero. Olha lá. 300 créditos Mortals foram adicionados à sua conta quando você começou o jogo. Não sei o que esses créditos fazem, mas tudo bem. Não sabia nem que esses negócios existiam de crédito. Opa, tem uns negócios diferentes para coletar agora. O que é isso? Ingredientes de criação. Encontre ingredientes na natureza para criar porções em vários caldeirões de circe. Então, vocês viram que foram quatro vídeos, praticamente duas horas aí de vídeo, de gameplay, pra chegar no fim do prólogo. Então, meu, eu presumo que esse jogo, ele seja enorme. Olê, touro! Oba. Ah, não, mano. isso? Aê! Estamos pegando a manha da esquiva, hein? Quer dizer, né? Não! Tá. Bom, como eu falei, não vou ficar pegando baú, essas coisas, não vou ficar pegando, não. Vou pegar só os itens que aparecer na frente mesmo. Depois qualquer coisa eu sei lá, a gente vê o que dá para fazer. Uhum. Quebra, como é que é isso? Bora! A defesa já era. Beleza. Tá bom, não tem mais nada. Né? Abrir. Vamos pegar mais itens. Arma nova. Acesse o inventário. Uma seção inventário agora. Personalização de visuais. Mude a aparência de diversos itens do inventário de Fênix. Aplicando visuais novos. Personalizar a experiência. Tá. Ah, então a gente consegue aqui, ó. Aqui. Personalização. Aqui que a gente conseguiu pegar. Mas será que é só personalização? Mais 40% de dano por seis segundos em uma paragem perfeita. Caramba. aí. Aqui okay, a gente já tem a... Asas de Dédalo, asas quebradas, agora as asas de Dédalo, eu acho que a gente vai pegar bem algumas outras asas né, olha a quantidade de coisa que tem, Não é tudo bem, bora. Cavalinho ali né? de repente, a forma majestosa de uma criatura selvagem chamou a atenção de Fênix. Se quisesse domar aquele lindo animal. Seria preciso ganhar a confiança dele. Por que está sussurrando? Porque eu não quero assustá-lo. O que você andou tomando? Pode dividir comigo? o animal. Bora domar o bichinho. Ah, é simples assim? Parece chamar a montaria do Mala. Ah, que legal. Ah, ele, tipo, ele vira meu mesmo, né? Olha lá, mano, agora sim. Olha, dá até pra dar uns pulinhos. Pra coletar os itens enquanto você estiver em cima do animal Só não dá pra atacar Atacar ainda não dá fazer aqui aqui bicho vamos minha filha, vamos vamos vamos vamos vamos fez cagada bora Bora. Vamos lá. Beleza. Tá bom. Olha o tamanho daquele bicho, mano. Vamos catar ele, vamos catar ele. Ó! Pum! Quem foi que acertou meu rabo? força. Não, mano. Não, mano. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Nossa, tô mal cagado Caí num lugar aqui, ó. Nem era pra ter caído nesse lugar. Não, sai daí. Vamos ver o que, que tem ali. Tem um bicho grande ali. Vamos tentar no... Ó, eu acho que tem um baú ali também, não tem não? Ele tem um baú ali, ó. Tem um ursão ali, mano. Olha lá, velho. O tamanho desse urso, bicho. Ué, doido, ué. Eita! Será que nós erramos lá? Nossa! Nossa, sai daí, filha, sai. Perna para quem te quer. Sai, minha Fia, sai daí. Mano, só dois que o São deu lá já era, quase morri. Isso, sai daí. Isso, Isso. Isso é, não tá na hora de matar eles ainda não. Ah, vamos lá aqui por cima, né? Acho que é mais seguro, né? Ó, ah, tem uns. Tem uns bichinhos aqui, ó. Ah, é aquele bichão lá, mano. Olha lá. É ele, ó. O bichãozão grandão lá, ó. Olha lá. É ele, ó. Nossa, velho, de novo, mano. Sai daí! Ai, ai. Tá bom. É, eu não posso mostrar pra vocês só quando eu passo a história, né? Eu preciso mostrar pra vocês também quando... Né? Eu não posso mostrar pra vocês só quando é, passa a história. Eu preciso mostrar pra vocês também quando eu morro também, né? <risos> Justo. Justíssimo. Mas vamos lá. Então a gente já sabe que aquele... Aquele monstrão, a gente não consegue fazer nada contra ele ainda. Mas talvez a gente consiga, né? Procuramente. Vamos então, pra cá. Por aqui, ó. Por cima. Lugar mais seguro. Sem ninguém preencher o saco. ah é aqui. A gente tinha que ter pular Ah, não. Acho que é outra coisa. Vem lá, já nem sei mais o que eu tô fazendo aqui, ó. A gente tem que chegar lá. Pra lá, acho que é lá. É, vamos seguindo, vamos seguindo. Ah, isso. Não, mano. Não, o que você vai fazer, mano? São uns ursos lá, velho. Não era pra gente ir aqui. Um tártaro. tártaro. Ah, ali ó, tem que ir lá. Ah. O que é isso aqui? É espírito? Espírito dos soldados, é isso mesmo? Tá, então a gente veio dali, né? Isso, a gente veio dali. A gente agora tem que vir pra cá, então. É, pra cá, ó. Agora o que são esses espíritos desses soldados Eu não faço nem ideia Mas Talvez depois a gente entenda o que são Opa Vai pra cá Vocês acham bom usar um, um negocinho pra recuperar a vida, né? Acho que é bom, né? Ó, seis... Ah, não, então é pra cá. Ou não, ou é... Eita! Sai daí, mano. Aquele mano não dá pra encarar ele agora não, velho. Só depois, só. Você viu? Duas que eu dois ataque, dois danos dele, cê é Começou ah, mais três. Sai, mano, sai, sai daqui. Mil e pouco. Cortar caminho, né? Tem alguma caverna aqui, será? Não. Acabou, vou acabar. Quarenta. Tem que sempre estar tá acompanhando ali, ó. Ah, ó, será que é ali, mano? Só vem, pai. Só vem. Isso. Caramba, é longe, hein? Ainda erra ainda o tiro. Próxima. Não colocariam algo de fácil acesso. Headshot! Boom! Mais um já era não fiz isso não É, mano? Que mirazinha zoada é essa? Eu desço ali, só tem aquele pra terminar, entendeu? Pra acabar com o cara lá. Eita! Caramba, chegou aqui o Hadouken do cara, mano. aqui, mano. Tem uma coisa para pegar ali em cima, é isso. Ah, <risos> no bumbum. No pé. <risos> no outro pé. No pé de novo. Não, não foi dessa vez. Não vai pegar. Isso. Não sei porque que está tentando. Não vai pegar. cair no negócio. Ah, caiu, né? Cadê? Onde que é que abriu? Calma. você é claustrofóbico, é melhor você nem... Donzela, calma Salão dos Deuses chegando. Vamos só pegar esses negocinho aqui. que? flor. E tem esse puzzle para resolver, né? Eu sei que o salão tá lá em cima, só que eu não consegui ir lá agora não. Vamos primeiro resolver esses daqui, depois a gente vê o que tem que fazer. O que é aqui? O que é aqui? Lá em cima, vamos ver. Então, não é sei. Ah, e se eu cair aqui? ativador ali, será que tem alguma coisa lá? Um ah. negocinho aqui eu acho, acho que é isso. Acho que eu posso fazer isso aqui, ó. coletar isso aqui... Aí tem um ativador ali, ó. É... Deve ser isso mesmo. Sobe aí, minha filha. Isso sobe aí. É, já é demais, né? Não, não tem isso. Não, o que que ali? Ah ali ó, é. então, então é esse mesmo, eu acho. Não, não faz isso não. E aí, não vai? lá não tem pra coisa. O oh, papai do céu. Aí, aqui Nossa, quase errei é né? alguma coisa leve aqui tem que ser alguma coisa leve Então, é alguma coisa leve. Será que essa pedrona será que dá? Sei, será? E o Kiko? Ah, certo. Habilitamos isso. Que é aquilo ali. Beleza, agora falta habilitar... Ah, tem que habilitar esse agora, né? Oh! Cadê? Tem que ter outra pedra. Cadê é, é essa pedra? Essa pedra. Não dá, vou pegar essa pedra. Nossa, está cortando até mato. tá cortando mato, tá capinando. Vamos capinar, é isso mesmo, filho. Vamos capinar. Não dá, vamos capinar, é isso mesmo. Vou pegar outra pedra. Nossa, lá em cima, pedra, será? E não tem mais pedra aqui. Eu posso pegar essa mesma, vou pegar essa mesma. Será que dá? Ah, não, não dá porque ela tá lá dentro. Ah, mas não precisa ir lá em cima, não acho que não precisa ir lá em cima. É uma pedra só. Meu, quando você precisa de uma pedra, nunca tem, né? É incrível, bicho. Onde tem? Vamos ver onde tem. Acho que aquela ali serve, né? Tem uma pedra ali, eu acho que aquela serve. Provavelmente. Ah. Ah não, mal longe no bagulho. Ah, acho que a gente vai ter que ir daqui mesmo. Acertar lá. Ah, é lá, não Olha ah, lá, onde é tá o bagulho? Flau! Ah, mas tá bom. ó. Pelo menos fez uma pedrinha ali, ó. Não, mano. Não, não, acredito. Não acredito que eu... Não acredito que eu fiz isso, não. Né? Chamei o cavalo na hora que não era pra chamar o cavalo. Nossa, eu vou ter que caçar pedra, sabe se lá deu tem zonde, mano. Vou ter que caçar pedra, sabe se lazer os onde, mano. Olha lá de novo. Ah, acho que é porque eu tô apertando ao invés de.. Tô segurando o botão ao invés de só apertar, tá ligado? Olha lá. Nossa, eu vou ter que ir lá onde Judas perdeu a meia, velho. O chinelo tá mais.. O sapato tá mais perto, tá ligado? Ele perdeu o tênis. Olha lá. Ele corre. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, é corre, corre, corre, corre, corre, corre. Incrível. Eita! Bate não, mulher. Beleza. Quase cai lá. A jumenta, mano. Beleza aí, abriu o bagulho. Saber aqui. Não fiz isso não. Tá, agora a gente ativa o outro Abre Beleza Abriu tudo Abriu todo Beleza, puzzle finalizado Bora entrar então Mas eu acho que aqui ainda não é o salão dos deuses Mas tudo bem nossa, tudo isso pra um baú? Será? Mano... Mano, na boa, tem que ser um bagulho muito top que vai ter nesse baú, viu? Um elmo? Será? Um elmo? Oh, um elmo! Ah, olha lá! Tem muito amigo meu que é assim... É... Mais 30% de dano com combos finalizadores. Tem mais uma botaria. Alterar. Botaria. Isso. Beleza. Tá, gente. Então... Novo, né? Esse equipamento ele só dá atributo mesmo de defesa, né? quer dizer de, de dano, mas é aquele dano... Agora sim. Como que a gente como cargar? Ah, agora tem que ir ali, ó. Como faz para ir ali agora? Será que é ali que tem que ir agora? Não sei também, isso aqui. Ó. Ah. ah, mano, eu vou arriscar um bagulho aqui. Será? Eu vou arriscar uma paradinha aqui, mano. O que vocês acham? É... Se não der certo, a gente já fica sabendo que não dá... Vocês mesmos já ficam sabendo que não dá certo, né? Mas... Vou chamar o cavalinho. E pelo que eu percebi, aquele negócio ali em cima, ele só serve... Tipo, ah, não dá porque é um... Ah, mas é claro que os caras... Mas é claro que eles sabiam disso, né? Agora, o que eu tenho que fazer aqui, mano? Vai mesmo... Chegue até o Salão dos Deuses Tá lá em cima o bagulho, como é que eu faço pra subir lá, mano? Ah mano, se for isso eu vou me esguelar aqui, ó, no meio da gameplay, ó Cadê o bagulho? Onde que é o bagulho? Pode ser isso, mas não custa, né? É isso mesmo! Aê! Ai, que burro! Dá Nossa. zero pra ele! É nada, ó. Tem um outro ali também, ó. Alguma coisa aqui? Né? Não, né? Não tem nada aqui, não. Né? Tinha um negócio aqui também, ó. Que ele travou agora também, ó. Então, eu acho que eu vou ter que ir lá. a sacada, ó. Quer ver? Ó, tá, vir um aqui. Aí, abre ali, tá vendo, ó. Aí, ó, eu vou fazer isso aqui, ó. Oh, mas não era pra... Então eu vou tentar assim também, Caramba, mano. Não pode ser isso. Não, não tem como ser isso não, velho. Pô, não sou o Giraia também não, mano. Isso, só que não tem como fazer do jeito que eles querem, não? Mano, pior que tem como fazer, velho. Não acredito, velho. Eu não acredito que tem como fazer. Mano, eu não acredito, velho, que tem como fazer isso. Será? Mano, eu vou ser muito ninja se eu conseguir fazer isso, velho. Olha, quase, hein? Quase! Ah. Será, mano? O que é isso? Peraí, deixa eu carregar um pouquinho a coisinha. Ah, mano, não acredito. Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Não pode ser, velho. Não, não pode ser, meu, os caras ajudaram é muito. Mano, se no começo tá um puzzle desse jeito, imagina quando, tipo, lá no final, como é que vai estar os puzzles. Vou ter que fazer vídeo de quatro horas. Duas horas depois. É nada. É nada. Consegui fazer o bagulho. Consegui fazer um bagulho que eu já tinha feito. Ah, eu não acredito, não. Ah, não, eu não acredito nisso, não. Eu já tinha feito de uma forma mais simples o negócio. Tipo, não precisa fazer isso mais, velho. Eu achei que esse negócio ia me ajudar, véio. Esquece, né, velho? Esquece, né? Meu Deus do céu, eu não tô acreditando nisso não. E aí e agora? Vou pegar um cavalinho mesmo agora, né? Acho que é justo né pegar um cavalo, né? Justo, justíssimo pegar um cavalo. <risos> Topzera, mano. Eu quero ver quando eu for pegar a águia. Será que tem águia? Tipo uns, uns passarinhos monstros aí pra gente pegar? Então, velho, a gente precisa pegar alguma outra coisa, mano. Não, sai. Não quero matar vocês. Não quero nada com vocês. Galera, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou finalizar essa daqui, essa gameplay, e vou descobrir aonde que é o lugar lá, beleza? Porque senão a gente vai ficar um tempão aqui, eu não sei quanto tempo isso daqui vai demorar. Beleza? Então fiquem com Deus e fui.